Olá, YouTube espectadores, mais um vídeo. Hoje estou muito, muito feliz de estar aqui com a Cris Pinho, é, amiga, leitora, chefe culinarista é, de crudivorismo e ela hoje vai apresentar duas receitas pra gente. Nesse vídeo a gente vai ter o... Bom, Cris, fala um pouquinho mais sobre você e sobre como que você começou nessa caminhada. Há, quantos, há quanto tempo você está nela, né? É, eu sou vegetariana há muito tempo, desde 2002, mas vegana, crudívora, há seis anos. Vai fazer agora em abril. E por um problema de saúde muito grave, eu passei do vegetarianismo direto para o crudivorismo. Me curei e venho... Estando saudável desde então, e, e resolvi entrar de cabeça para estudar mais a, a culinária crua. E agora é, tem o Crudito, que é a minha marca, e a gente faz é, jantares, e, e cursos e consultorias. E é a minha paixão agora. Você já trabalhou para alguns restaurantes crudivos bem renomados, né, no Brasil? Trabalhei no Raw, fui su-chefe da Chef Inês Braconô, o primeiro restaurante 100% cru do país, em 2016. Infelizmente, fechou. E depois eu vim para São Paulo para trabalhar como chefe na Casa Raw, que também é um restaurante vegano, que tem a parte crua, que eu era chefe da parte crua, e a parte cozida também, que é muito bom. Bom, meu querido, nosso querido amigo Kel Malone nos emprestou a cozinha pra gente gravar Muito obrigado Kel E vamos aprender então O gaspate de melancia Bom, pro, pro gaspate A gente vai usar melancia Temos aqui Coentro Cebolinha Pimentão vermelho Tomate Pepino E aqui pra temperar um pouquinho de cebola branca, um pedacinho de gengibre, limão, uma pimenta dentro de moça e um pouquinho de sal. Eu vou temperar a, a melancia com esses ingredientes e depois a gente vai montar o gaspacho. É bem simples, é isso? Pode botar com, com semente e tudo. Eu não precisa tirar. Mais ou menos um copo de melancia cortadinha para meio limão, uma colherzinha de, de sal, eu vou espremer o limãozinho aqui, 15 ml de, de limão, metade da do limão. Já descasquei o gengibre. Uma dedo de moça. Quem quiser gostar de menos apimentadinho, tira. Um pouquinho de cebola. E uma colherzinha de sal. Eu ia balançando na... na hora que eu come, eu faço, mas... Aqui. Bom, aqui a gente bateu tudo. É, quem não gostar de tanta pimenta pode pôr metade ou um pedacinho só. É que eu gosto bastante de pimenta. Aqui tá o gaspatinho temperado. Opa! E aí a gente vai botar as, os toppings dele, pra ficar bem crocantezinho, bem gostoso. Que a combinação desses ingredientes deixa o gaspate super refrescante, super saboroso. Tomate. O gaspate original é feito com tomate, né? usa a melancia. Mas a melancia fica tão saborosa, tão gostosa, temperadinho. pimentão, um pouco de cebolinha, já acordadinho. E o coentro. E aqui tá o gaspate. Vamos Edu prova depois. Isso é uma delícia no verão, assim, é super refrescante, super saboroso, super nutritivo, tem tudo aqui. E é isso, gente, espero que vocês gostem. Ai, aí, pessoal, agora é a melhor hora. É, sou, sou feliz árvore. Então, vamos ver como ficou. Hum, gostou. Eu não levava fé. Que melancia crua dava pra fazer gaspático. Bom né? Muito bom, Cris. E o crocantezinho de todas as outras coisas ah, é. dá uma equilibrada geral, né? Hum. Perfeito. Vivendo é aprendendo. <risos> bom, vamos lá. Como que as pessoas te acham? Eu tenho uma página no Instagram, se chama Crudito Raw. E por lá vocês podem me mandar mensagem, dar uma olhada no meu trabalho. E agora, todo sábado, eu vou fazer um brunch aqui em São Paulo, em Pinheiros, na Rua Lisboa. Que eu estou dividindo o um espaço com o pessoal do Chocolate Zibá, que é chocolate cru, que não tem torrefação. E lá, todo sábado, eu vou fazer um brunch de 10 da manhã até as 4 da tarde, só, é, com a culinária crua. Vai ter queijos, é, é, pratos principais, iogurtes, crackers, é, tortas, smoothies e, e tudo, vitaminas e sucos e tudo que, que tem num brunch, só que vegano crudívoro. Espera todo mundo lá. E os outros serviços que você presta, por exemplo? Eu faço jantares, é, dou consultorias também e dou curso musical. Para quem quiser aprender mais. E tem, o, e tem os produtos cruditos também. Eu vendo granolas, queijos, tortas, crackers, é, chutneys. Você estando tá em São Paulo ou não tô tá em São Paulo, contrate a Cris, vale a pena. É, sempre que eu dormia na casa dela, ela fazia alguns pratos maravilhosos aquela muqueca de caju. Era... Ceviche de caju. Ceviche de, de caju. Ai meu Deus. Agora eu tô fazendo moqueca também, de caju. Moqueca de caju. É, tá uma delícia. Então, pessoal, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros em janeiro e julho, lá no Espaço de Saúde Frugal, em Saquarema, onde você tem uma imersão com um nutricionista que vive há 12 anos de comida crua, é melhor é impossível para você fazer sua mudança de hábitos. além disso tem os sete livros já publicados é vários livros de receitas é, além disso também tem o curso culinário online o vegan fitness 2 que você pode assistir no conforto da sua casa e aprender mais como fazer uma transição para uma dieta vegana crua etc e eu ainda presto o atendimento nutricional ao longo do Brasil e Ainda tem muito material online gratuito, como o e-book, o site, o Instagram e o YouTube, para te facilitar o aprendizado, mesmo que você não consiga gastar, mesmo que você não consiga sair de casa. Você aprende só ligando o computador. Então, muita, mas muita saúde frugal, incrudito rock. E fique ligados, porque o próximo vídeo é de. um churros de, de caramelo e de chocolate. Até a próxima